mm -hmm. Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Hoje vou lhe passar uma sequência harmônica para você estudar, beleza? Então, a primeira parte ficaria da seguinte forma. Eu já começo aqui pensando na tétra de, de Ré sétima maior. Então, eu pego aqui, ó, 5, 9, 6, 7 e o 7 logo aqui em cima, Beleza? Então ficou bem tranquilo essa parte. Logo na corda de número 2, eu vou tocar 5 e 7 e mato aqui na 6 novamente. Beleza? Então eu acredito que você tem que separar essa ideia e estudar só essa primeira parte. Beleza? Depois que você chegou aqui, nós vamos tocar aqui o Si bemol. Vamos tocar o Dó sustenido novamente. E vamos voltar Fá sustenido e Mi, certo? Beleza? Então toda a parte ficaria da seguinte forma. Depois eu venho aqui pro Si. Escorrego da nota Lá pro Si. Essa parte é um pouco mais rápida. Depois 7, 9. Ó. Então toda a ideia. Beleza? Agora vem esse acorde, você vai tocar aqui, ó, 4, dedo 1 um aqui na 2, dedo 4 na 4, na nota 5. E depois aqui o dedo de número 2, aqui na notinha Ré, seria corda 2, casa 3. Beleza? Então toda a ideia é lenta. Beleza? Depois que você fez essa parte um acorde nós vamos, certo? É a ideia do sol menor, né? Então seria 3, na corda de número 3, 3, na corda de número 2, 3 e aqui a cordinha número 1, um, solta. Logo na corda de número 3 eu faço 2, 3, 2, né? Hammer, on and off, cinco e off 5 e 2. Então, toda a ideia. Depois que você fez essa parte, vem um Fá sustenido menor, certo? Eu faço dois, daí pula a corda do número 5, toca 2, dois, dois, seria a nota Mi, a nota Lá. E aqui a nota Si solta e o Mi soltou. Depois do Mi volta para o Si, beleza? Depois que você fez... Depois que fez o Fostenido, vem aqui em si, ó. Daí é legal tocar as meio que simultâneo, né? Numa pegada só. Eu uso o dedo de número 2 aqui para abafar as 5, ó. Certo? Ó. E eu toco aqui na corda de número 2, 5, 7, 8. Beleza? Então depois do Fostenido. Eu faço uma pestana, pegando aqui a nota Mi, na corda número 5, casa 7. Daí o 7 também na corda de número 3, ó. E volta, 8, 7, 5, ó. Repare que tem um salto, sete aqui, o salto, 7 aqui e o 7 aqui, só que eu faço a pestana. Agora você vai tocar na corda de número 3, 7, 9, 11, 12. Agora eu uso aqui uma tríade de Sol menor aqui, ó, 12, 11 e 10. Se quiser pode utilizar o slide, né? E agora a ideia é diminuta aqui, ó. certo? Ó. 12, 11, 9, 12, 11, 9, certo? 13 e 10 e fecha com Ré com nona, beleza? Então é isso aí meus queridos, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, aguardem mais Free Lessons durante a semana. Valeu, Gustavo Guerra, Underworld Techniques.